Quando você compra imóvel, é de praxe você comprar, assinar o um contrato de financiamento, fazer o pagamento do ato depois de você já ter aí uma informação do banco que tem o teu crédito pré-aprovado. Muitas pessoas me perguntam aí quando que ela precisa fazer o pagamento das comissões para os corretores. E aí pessoal, tudo bom? Márcio Guimarães aqui mais uma vez, seja muito bem-vindo. Eu sou corretor de imóveis e sou especialista quando o assunto é ajudar as pessoas a serem aprovadas no financiamento, a se organizarem financeiramente para conseguir aí comprar o seu imóvel, o teu tão sonhado imóvel. E ajuda as pessoas aí a aumentar o seu score com muitas informações. Ajuda as pessoas também a conseguirem uma renda melhor para ser para comprar, além de ser aprovado, o imóvel que precisa. Então se você não me conhece, que é o de paraquedas aqui, só conhecer meu trabalho, tenho vários vídeos e vários conteúdos aqui no canal. Então deixa seu like aqui se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e aciona o sininho, para que você possa receber aí as notificações quando eu postar vídeos legais aí como esse, tá ok? Vou deixar o um link aqui embaixo também nesse vídeo, para que você possa conhecer e possa pedir informação, caso você queira aí, conseguir uma renda um pouquinho melhor ou precise também de uma de uma ajuda para que possa se organizar financeiramente para conseguir realizar o seu sonho aí futuro de comprar o um imóvel, tá ok? Vamos para o assunto do vídeo de hoje, muitas pessoas me perguntam aí já no canal, por isso decidi gravar esse vídeo, quando que ela precisa fazer o pagamento das comissões para os corretores, se é antes ou se é depois que pega as chaves do imóvel. Eu tinha feito um vídeo há um tempo atrás falando quando que você precisa pagar ou quanto você precisa pagar. Eu lembro que eu comentei sobre o, o funcionamento do pagamento do ato, porque que os incorporadores não aceitam... É, receber o pagamento depois tal dá uma assistida vou deixar uma tag passando aqui em cima para você para que você possa acompanhar esse vídeo tem muita informação legal mas eu vou ser direto aqui na informação do pagamento da comissão tá existem duas situações aqui que eu quero passar para você que é, você pode é, ter segurança nesse pagamento quando você compra imóvel é de praxe você comprar assinar o um contrato de financiamento, fazer o, fazer o pagamento do ato, depois de você já ter aí uma informação do banco que tem o teu crédito pré-aprovado. Aí você vai assinar o contrato, certinho, e fazer o pagamento de ato, tá? Esse pagamento de ato é onde é, é, é desmembrado os valores de comissões dos parceiros dessa incorporadora da construtora que está te vendendo, ou de uma pessoa física que vai estar tá vendendo, vai ter que pagar os corretores, tá? Quando você diz não pagar, ou pagar a comissão para pagar somente lá nas chaves, eu entendo a sua posição de receio, de é, é, poxa, é um patrimônio que você juntou há muitos anos, às vezes quase metade da sua vida, né? ou você recebeu de alguém que é muito especial para você e você não quer simplesmente pagar porque você tem medo de nada dar certo daí. Como é que você vai fazer? para pedir esse pagamento de, desses autônomos, né? Primeira coisa é você sempre é ter tudo isso é, em contrato, você ter documento de tudo que você está pagando e para quem você está pagando, tá bom? Isso é muito importante. Mas você tem uma segurança da seguinte forma. Quando você faz esse pagamento de ato, se você quiser ter uma segurança ainda maior, desculpa corretores de imóveis, eu sei que vocês vão ficar chateados se vocês estiverem vendo esse, esse vídeo, mas como existem clientes especiais, a minha função como corretor de imóveis é é entender o cliente, não são todos os clientes dessa forma que tem este medo, esse receio de comprar. E eu preciso ajudá-lo a comprar o imóvel e não pensar no dinheiro que eu preciso receber, tá bom? Então o que, que acontece? Se eu estou vendendo o um imóvel para uma pessoa... Eu preciso entender o que ela, a necessidade dela e muitas vezes a necessidade do cliente é esta segurança para ele comprar o imóvel. Então, como é que funciona? Agora falando para você que está comprando esse, esse imóvel. Você pode simplesmente pedir para que o vendedor deste imóvel, a incorporadora ou construtora, no contrato, te apresente a sua pré-indicação se você estiver fazendo um financiamento, tá? que está pré-aprovado esse crédito porque é o banco está dizendo o seguinte se tudo tiver certo com o seu nome tudo tivesse é bonitinho se você manter a sua saúde financeira até esta aprovação e assinatura no contrato de financiamento lá no banco esse crédito é seu então se chama indicação favorável se esse incorporador te apresentar esse documento ou um e mail você pode ter certeza que vai depender de você tudo está certo para que você possa pegar o imóvel. Então você pode assinar o contrato de financiamento, ou melhor, o contrato de compra e venda, para você não perder este imóvel para outra pessoa, porque o incorporador, obviamente, vai vender este imóvel para outra pessoa. Tá? Então, esta é a primeira situação que você tem segurança. Então, o que acontece? Se você pagar o corretor, imobiliário, incorporador, não tem problema nenhum porque você vai conseguir. Agora, se você está com o pé atrás, se você quer o imóvel, se você está com o pé atrás que você vai desistir, aí realmente você está demonstrando que você está inseguro em, em você mesmo em comprar, tá? Então, você pode assinar o contrato e pode pagar. Uma outra forma segura de você fazer isso é você fazer conversar com o incorporador e, diz, e falar o seguinte. Como eu falei, desculpa corretora de imóveis, vocês podem ficar um pouco chateado com essa situação, mas é uma situação especial. Então, você, cliente, pode fazer o pagamento diretamente, integralmente, do ato para o vendedor. Ou seja, para o incorporador, para o construtor. Por quê? Caso tenha algum problema no processo, nesse processo de compra, por, impor, por problema do vendedor, tá? incorporador, construtor seja lá quem, quem for, com algum documento do imóvel, não é uma culpa sua. E se você estiver pagando para este incorporador, para o vendedor, você recebe tudo isso novamente sem juros, ou melhor, com juros e correção e sem nenhum tipo de multa. Agora, se o problema for seu, automaticamente, independente de você ter pago para o vendedor ou para o corretor, vai ser descontado, vamos supor, se eu cheguei lá na frente e não consegui porque eu fiquei com o nome sujo, vai ser descontado o valor da comissão e vai ser retido 50% do valor que você pagou caso este imóvel esteja protegido pelo patrimônio de afetação. Mas isso é um outro vídeo, vou deixar aqui em cima para você uma tag passando para que você possa entender o que é o patrimônio de afetação. Se o imóvel não estiver dentro do patrimônio de afetação, descontado o valor do corretor de comissão, né, da imobiliária e é descontado 20 ou 25% do valor do que você já pagou e o restante é para você entendido? então a forma segura de você não perder o seu imóvel porque praticamente 99% dos incorporadores nunca eles vão deixar você pegar as chaves primeiro para depois aceitar, pagar, receber para pagar todos os seus trâmites, tá bom? Uma outra forma rapidinha para dizer para você que você tem, que você pode fazer desta forma como você quer de pagar na, na, na entrega das chaves, seria o seguinte: se você estiver comprando o imóvel à vista, você pode agendar, avisar o, o vendedor para que possa agendar lá no cartório, lá na, na escritura. Você lá na escritura comprando à vista, você vai ler a minuta da escritura, já combina com o incorporador para levar. As chaves até lá. Mas antes, uma outra tag aqui em cima passando sobre a importância da vistoria técnica antes de você pegar as chaves. Fiz um vídeo já aí na semana passada, vai estar aqui em cima passando para você. Então você vai lá no, no, no, no, no cartório, você vai. Quando antes de assinar a escritura, você vai ler. Se tiver tudo ok antes de assinar, você vai precisar fazer a transferência para o vendedor, para a imobiliária ou para os corretores, ou para só o incorporador, como você combinou, tá bom? E aí sim você assina a escritura tenha o imóvel no seu nome e você vai poder pegar as chaves que é posse, mas aí é um pagamento à vista. Somente dessas formas você vai conseguir é, comprar o imóvel, tá bom? A forma como você quer, aí você vai ter que negociar com o vendedor e se ele realmente quiser vender para você, ótimo, né? É, se fosse você no lugar dele, tenho certeza que você não iria é, fazer dessa forma. Então isso são as informações seguras para que você possa comprar o seu imóvel de forma transparente, é pa, no, normal de se comprar o um imóvel para que você não perca o imóvel e você consiga aí ter a segurança respaldada juridicamente não tenha problema nenhum de perder o seu patrimônio, tá bom? O vídeo de hoje é para isso. Se você gostou do vídeo de hoje, vai deixando o seu like aqui embaixo. Quero que você escreva para mim se você concorda com essas informações, se você tem uma outra informação que eu não tenho, escreva aqui embaixo para mim. Se você não gostou, clique em não gostei, né? Se você gostou, claro, clique em gostei, mas não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal para que você possa ajudar o canal a crescer e esses vídeos possam chegar em um maior número de pessoas. E para você estar sempre é, informado e com informações aí do mercado imobiliário financeiro e possa também comprar aí o seu imóvel, clica aqui no sininho para receber as notificações. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Márcio Guimarães. Um grande abraço e vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, até mais.